O que, que se trata realmente a, a profissão propagandista, né, indústria farmacêutica? O nome é difícil você tentar decifrar, o nome não significa muita coisa, né? propagandista. Muitas pessoas não sabem o que significa esse termo, não é um termo comum, não é uma profissão difundida, apesar de ser um dos setores com maior crescimento, um dos setores mais ricos do mercado, com melhor performance, Muitas pessoas não entendem o que é esse profissional, às vezes conhece, mas não, dá, não liga o nome à pessoa. Né? Então o propagandista, ele é aquele profissional que tem como missão representar os produtos de um laboratório farmacêutico. Então a gente sabe muito bem, você já chegou a fazer um período, um, vários períodos né, de farmácia, né? então conhece bem essa realidade aí que é a indústria farmacêutica. Quanto esse setor é regulamentado, é a saúde, né? saúde, a gente não pode brincar com saúde. Então, o profissional que tem a missão de levar esse produto até o tomador de decisão, que nesse caso é o médico, não é o paciente, você como paciente, eu como paciente, a gente não decide o que a gente toma. A autoridade no, no tratamento médico nosso é, o, é a figura do médico. Então, ele que vai dizer pra gente qual tratamento que a gente tem que lançar a mão. Então, o profissional que interage com o médico a fim de levar possibilidades terapêuticas, ou seja, é, novos produtos, novas soluções, artigos científicos e que representam os laboratórios do consultório médico, esse profissional propagandista.